A gente vai falar ainda sobre o mercado da cana-de-açúcar e suas projeções para o longo deste ano de 2022. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo. Nós vamos atualizar os indicadores agrícolas e nós abrimos esta edição trazendo aqui os principais destaques do portal AgroLink. Acessando agrolink.com.br você vai saber que a cotação do feijão passou de 60 dólares por saca no campo, a última vez que o feijão carioca chegou nesse patamar, foi lá em 2019. Já o feijão preto não chega a esse patamar desde 2016. Já a batata tem queda nos preços em todos os mercados. O Rio de Janeiro foi o único mercado que registrou alta no tubérculo e a demanda da soja começa a aumentar. No Paraná, os preços passam por quedas em todo o estado produtor. Esses alguns dos principais destaques desta sexta-feira. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o mercado arrozeiro. É que 2021 fechou de forma positiva para o setor urizícola. O balanço foi realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, como acompanhou a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O ano de 2021 fechou de forma positiva para o setor arrozeiro do Brasil. Um balanço feito pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Abre Arroz, mostrou que o saldo das exportações brasileiras do grão fechou o ano positivo em 46 milhões e 400 mil dólares. O país vendeu 363 milhões e 200 mil dólares ao mercado externo e importou 316 milhões e 800 mil dólares. Em termos de volume embarcado, o ano encerrou com um envio de 1 milhão 253 mil toneladas ao exterior. Importou pouco mais de 1 milhão de toneladas, encerrando 2021 com um saldo positivo de 149 mil toneladas. Mesmo com o um saldo positivo, o resultado é ainda inferior ao conquistado em 2020, quando o país vendeu 1 milhão 813 mil toneladas. Na avaliação dos especialistas, este é um resultado inferior ainda em consequência da retração do mercado mundial, em razão da pandemia, que gerou problemas logísticos. A ABI Arroz acredita que essas dificuldades se mantenham no primeiro semestre de 2022, mas a entidade prevê um resultado promissor ao final deste ano. Rivas. Muito obrigado pelas informações do arroz. Vamos agora... Para a cana, a gente muda a pauta agora aqui no programa para abordarmos os resultados e as expectativas para a produção de cana de açúcar. O nosso contato agora é com o vice-presidente da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, Eduardo Romão. Para nós iniciarmos esse bate-papo, ele pergunta e o IBGE recentemente divulgou uma queda de 9% na produtividade da cana de açúcar. Por que o Brasil teve essa piora em seu desempenho? Ah, bom dia, né? Bom dia, Lucas. Obrigado pela oportunidade, né? Essa aqui foi em cima de uma seca severa, uma seca muito grande. Pegou aqui, principalmente, o estado de São Paulo, foi mais afetado. E dentro do estado de São Paulo, algumas regiões foram mais, outras foram menos. IBGE falou como país, né? Pegando até a produção do Nordeste também. Mas aqui no centro-sul, o São Paulo foi mais afetado, né? E o centro-sul foi 12%, segundo a única, foi 12% a quebra. Mas a seca foi muito severa e tivemos, concomitante comitante, uma geada. Né? Essa geada acabou atrapalhando a brota, vai comprometer safra futura, o volume de produção de mudas, tudo isso é sequencial, né, Lucas? Sim, e como os canaviais podem recuperar essa produtividade? É, com certeza. Primeiro nós tivemos o um evento de São Pedro. A chuva chegou mais cedo. Ela chegou em outubro, né? Isso nos ajuda muito. Ela está se recuperando, né? Mas, embora ainda as perspectivas dos consultores que estão fazendo as estimativas para a próxima safra, ainda estão recentes. Não vamos voltar no patamar de antes de todo esse processo. Estávamos aí na faixa de 600 milhões, né? Esse aqui foi para 520 milhões aqui no centro-sul. E aí estão prevendo para a próxima safra, 550, 560, dependendo como transcorre o verão. Mas temos outros desafios, né, Lucas? Nós temos desafio de custo, né, disponibilidade, às vezes até de alguma matéria-prima, de fertilizante. Teve um problema logístico, um problema logístico de mundo, né? Esse alta dos insumos impactou a todos, os custos subiram muito. Isso é o contraponto. Mas, sem dúvida nenhuma, né, essas chuvas que começaram em outubro e por enquanto vêm nos ajudando bem, né? se transcorrendo bem. Mas ainda é obscuro, ainda está antecipando, sem assim, ver o resto desse verão que estamos acabando de entrar. né? E quais são as perspectivas para a produção da cana agora em 2022? Sim, a, a produção, como eu disse, né, essa aqui foi... 520 milhões, né, que estávamos fechando, né, e a próxima, nós estaríamos aí na faixa de 550 milhões, embora aquém do que foi anterior, né, a safra, a safra 20, né, que foi próxima aí de 580, 580 milhões, ainda vai ficar aquém. Mas ela vem recuperando, embora temos que aguardar o, o transcorrer do verão. E com esse desafio de custo e logística, né, isso vai ser muito impactante a todos. Agora, vice-presidente, quais são os principais desafios para a produção canavieira? Bom, desafio logístico foram é, são, são vamos dizer assim é, é, são desafios globais, não é? Tivemos alguns embargos econômicos com que é a Bielorrússia, que é o grande fornecimento de potássio, a pandemia teve um ah, os os contêineres ficaram de um lado, os navios de um outro, ah, impactou o custo do frete marítimo, que subiu demasiadamente, a disponibilidade de navios, houve algum impacto nisso, e os insumos da matéria-prima, não só fertilizantes, como defensivos agrícolas, subiram a estratosfera. Chegou a ter uma ameaça de faltar o fornecimento, que passou-se, passou. -se, né? passou é, hoje nós estamos ofertados, mas o preço subiu severamente. Isso vai ser o que o câmbio nos ajudou no preço da cana-de-açúcar, do açúcar, do etanol e tudo, ele nos ajudou muito, né? Essa dobradinha, né? Petróleo e câmbio ajudou muito. E você tem um desafio de baixa produção e o preço não reagir a é contento, isso é um desafio dobrado. Mas tivemos uma oportunidade do petróleo também ter reagido, batido nos 85 dólares o barril, e acaba aparecendo uma oportunidade de etanol que todo o mercado global visualiza essa oportunidade. O mercado brasileiro vai ter um mercado de etanol forte devido a esse preço do petróleo e detrimento à produção de açúcar. Então, os dois produtos, aí, tanto açúcar quanto etanol, Navega com oportunidades interessantes, principalmente nós brasileiros, né, que temos a produção que tem uma certa flexibilidade entre você destinar a cana-de-açúcar para o mercado de açúcar ou o mercado de etanol. Você pode estar otimizando essa, essa produção. Sim, Eduardo Romão, o Brasil vive um cenário de crise energética. Isso também pode favorecer ou prejudicar a produção de cana. O etanol tem dentro da matriz energética uma participação muito importante como geração de energia e temos também a, a biomassa, né? A biomassa hoje participa com 6% na matriz energética do país e ela é uma fonte de receita para as unidades industriais que fazem essa cogeração de energia elétrica muito importante na receita dessas unidades, né? e no momento que nós somos todos bandeiras vermelhas, né, isso vem um alento para o consumidor, né, que tem uma oferta maior de energia, um alento na cadeia produtiva todos nós envolvidos, né, e põe um dizer assim um olho de atenção que podemos sim como cadeia produtiva estar tá ofertando e participando de uma maneira efetiva com essa oferta dessa energia que é de suma importância. E hoje também temos a o biogás, né? Hoje, com a, os gestores, com você podendo fazer com a vinhaça, que já tem várias unidades já nessa iniciativa, nos coloca, assim, numa oportunidade de quatro produtos, né, a cana. Nós teríamos o açúcar, o etanol, a cogeração de energia e o biogás. Esses quatro subprodutos acabam sendo focados aí, deixando a nossa cadeia produtiva, assim, numa exposição positiva perante a nossa sociedade brasileira, pensa, pensando como cadeia de balanço de pagamentos, nos auxilia em muito, e não oferta de energia como um todo. E ao mesmo tempo que nós tivemos uma queda de produção, o país também teve um aumento nas exportações de cachaça. Este mercado de bebidas tem qual representatividade para os produtores dentro do segmento? Com relação à exportação, é um, é um mercado de... Não sou, sou tão especialista, mas dá, posso dar uma pequena oportunidade. Né? São Paulo tem uma presença nessa produção de cachaça importante, nessa cachaça, vamos dizer assim, na linha de commodities, aquela que é, é mais é disponível e um custo mais ah, padrão. Agora, tem aquele custo do nicho, né? aquela cachaça artesanal, tem esse nicho de exportação, tem todo um canal para estar tá escoando. É um nicho específico. Muito importante para o pequeno produtor, né, pequeno e médio produtor, né, abre uma oportunidade interessante. E a Cachaça, para nós paulistas, é muito importante. Tem uma participação da Copa tem uma organização de cadeia muito importante, tem regiões que tem uma participação nesses produtores e uma organização de cadeia de, de produção muito interessante. E acaba gerando emprego, acaba fortalecendo a nossa cadeia como um todo. E é muito importante, não né? E depois tem as caixas as artesanais, que vai pegar Minas e outros estados, né? Que tem também esse segmento de suma importância como sociedade e como cadeia produtiva que nós estamos todos. Está aí, portanto, o Eduardo Romão, vice-presidente da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Agora, vamos saber como fica o tempo, amanhã é de sexta-feira, vamos também acompanhar os detalhes para o final de semana. Gabriel Luan Rodrigues, a previsão, muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta sexta-feira trago aqui para vocês o levantamento das chuvas que ocorreram sobre o país nos últimos sete dias. Tivemos alguns acumulados interessantes, especialmente no Rio Grande do Sul, no município de Igrejinha, com registro de 164 milímetros. Cambará do Sul também com volume significativo de 148 milímetros. No Paraná, em Rio Branco do Sul, tivemos 153 milímetros. E em São Bernardo do Campo e Itapecirica da Serra, no estado de São Paulo, tivemos alguns registros expressivos acima dos 100 milímetros. Mas, Lucas, essas chuvas estão ocorrendo de forma muito isolada e pontual. Teve mais localidades com chuvas importantes nesta última semana, mas que não teve um registro oficial. A maior parte dessas chuvas estão sendo provocadas pelo forte calor e alta disponibilidade de umidade no ar. E elas ocorrem entre o final da tarde e início de noite, por conta do forte aquecimento diurno. Apesar delas ocorrerem de forma isolada, são chuvas que estão vindo com uma certa regularidade sobre o centro-norte do país. E isto está sendo muito positivo para o desenvolvimento das culturas, além de proporcionar janelas de trabalho e fazer um bom manejo na lavoura. E quem está mais adiantado nesta safra, que já iniciou os trabalhos de colheita e implementação da segunda cultura, vai fazer isso num bom momento. Em contraste com esse clima favorável, essas instabilidades pontuais não conseguem recuperar o déficit hídrico lá no Rio Grande do Sul e Oeste do Paraná. E para este final de semana as condições do tempo têm poucas mudanças em relação ao que nós estamos acompanhando ao longo da semana. Intenso calor na região sul e pancadas isoladas em praticamente todo o país. Assim, Lucas, fica difícil de especificar a quantidade de chuvas esperadas, pois esses temporais podem ganhar intensidade rapidamente justamente por conta do forte calor. Entre sábado e domingo a tendência indica um fortalecimento dos jatos de baixos níveis, aquele corredor de umidade que sai da região amazônica em direção ao sul do continente. E isso por conta de uma frente fria que atua sobre a Argentina e o Uruguai. Dessa forma, em alguns pontos da fronteira do Rio Grande do Sul, podemos sim ter algumas tormentas. Os volumes das chuvas podem surpreender, mas infelizmente não avançam para dentro do estado. No domingo também podemos ter um aumento das instabilidades sobre o estado baiano, favorecendo com que as chuvas tenham uma maior abrangência sobre o estado. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Agora vamos aos indicadores agrícolas, milho, saca de 60 quilos... Abre sexta-feira sendo vendido a R$ 100 reais em Campinas, São Paulo e também em Erechim, no Rio Grande do Sul. A cotação do milho em Alta Mogiana, São Paulo é de R$ 98,00, R$ 96,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 88,00 em Rio Verde e Goiás. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 80,00. Este é o indicador do milho. E com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda-feira nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!